Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje eu vou fazer com vocês essa nossa regata aqui, a nossa regatinha do Brasil. Olha só que linda que é essa peça. Vamos lá fazer ela, então. Essa peça aqui, na verdade, ela é uma arte sublimática, tá? Tá à venda lá no nosso site da, da Animania Pet Mold. É arte sublimática, tem um bonezinho também, também é arte sublimática, então, está à venda lá, tá bom? Se você quiser adquirir. Olha só, que linda que é essa peça. Bora lá fazer, então? Vem comigo, é rapidinho. Mas, antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações, assim, quando eu faço vídeo novo, como esse aqui, você é notificado. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá! Hoje a gente vai fazer a regata e o próximo vídeo a gente faz o bonezinho, ok? Então, bora lá! Vem comigo, é rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Meus amores, então, gente, vocês viram aí que eu criei os nossos a nossa coleção da Copa, né? Então, aqui eu imprimi, gente, tá lá no Animania já, na, no site da Animania Pet, tá? Ah, logo, também, a gente estará lançando alguma coisa só nesse segmento, tá? De estampa. Lembrando, gente, que os tamanhos maiores, aqui eu imprimi o tamanho 1. É o máximo que eu consigo imprimir na A3, tá? Os tamanhos maiores vocês precisam imprimir numa, cal... numa próter, né? E se você tem a prensa pequena, como a minha aqui, que o máximo é uma A3, vocês vão ter que mandar, imprim... mandar fazer a sublimação numa calandra, tá? Num lugar, né? Tem empresas aí que fazem, tá bom? Então, a arte é essa aqui. E agora eu vou estar tá cortando o tecido certinho para gente tá aplicando na prensa para mostrar para vocês como que é, tá bom? Depois eu vou para costura para para mostrar aí o passo a passo na costura também. É simples, é regata, é bem simples de fazer, ok? Então vem comigo. Então aqui está as nossas peças. Eu separo, vou pegar o tecido, tá? Meu tecido aqui é um tecido já preparado para sublimação, tá? Então, vou pegar ele aqui. Você pode cortar ali, né, os Vou pegar ele aqui, vou Vou cortar já o tamanho da A4. A minha prensa já tá esquentando. Meu tecido é uma malha já preparada para sublimação. A tal malha fria, né, que eles falam. Como eu disse para vocês. Vocês podem cortar aqui já certinho. Eu não vou cortar, eu simplesmente vou colocar no tamanho da folha, tá? Um pouco maior. Esse aqui é o tamanho 1, tá, gente? A minha prensa não dá pra fazer maior do que a 1. Aqui a gente vai colocar um à frente. E, gente, não se preocupe que eles já estão espelhados, tá? E aqui a gente vai colocar o outro. Agora, é só esperar esquentar a minha prensa ali e a gente vai colocar lá. Aqui a nossa prensa já tá quente, agora vamos pegar as nossas peças. Vamos pegar primeiro as costas. Ó, como eu disse para vocês, cabe no máximo uma três aqui. O bonezinho não, tá? O bonezinho, você vai... Aqui a é minha pensa, tem que comprar esse, esse negócio aqui. O bonezinho, você vai conseguir fazer ele... Quase toda a grade Na prensa Pequena, tá? Aí aqui a gente aguarda Como sempre o baroque roncando Olha só que bonitinho que ficou. Olha só. Agora vamos fazer a frente. Eu gosto de fazer assim inteira, porque daí não tem erro, tá? Se vai fazer cortar o papel pra daí pôr, aí é capaz de dar erro. Então, assim não tem erro. Ela já tá espelhada, já tá tudo certinho. E a nossa frente também tá pronta. Então, aqui a gente já fez a sublimação das costas e da frente. Agora, vamos cortar certinho pra gente ir pra costura, ok? Bora lá, então. Agora, aqui a gente vai cortar a nossa peça. Agora sim, a gente corta. todo cuidado... Conseguiu. Claro que, se você for fazer uma produção maior, aí é bom você já ter ela cortada, né? vocês me falam aí o que, que vocês estão achando, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais estampas lá no site... Nossa máquina, nossa prensa, vou deixar ela ligada porque eu quero fazer as, as outras estampas também. Frente cortada, vamos cortar as costas. Ficou assim, olha só. Agora, vamos pegar a nossa ribana. Eu vou colocar esse amarelo aqui mesmo, apesar que não vai combinar muito. Mas, é o mais próximo que a gente tem, esse verde aqui não vai dar certo. O mais próximo é esse amarelo aqui. Então, vamos... Pegar dois centímetros de ribana, tá? Que é só pra acabar da manga, porque na barriga a gente vai passar uma reta e agora bora pra costura. Bora lá pra costura fazer essa peça aqui, ok? Bora lá, então, fazer a nossa camisa do Brasil, essa de tacuja aqui. Bora lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar o ombro, tá? Você pode, sim, tá fazendo ela na overlock, tá? na reta, tá? Eu vou fazer aqui na overlock, que é mais rápido, mas você pode tá fazendo na reta, tá? Você pode estar tá fazendo na reta, tá bom? Eu vou fazer aqui, porque é mais rápido. Fechamos o ombro aqui, vamos passar a nossa ribana. Aqui na... pana aqui eu gostaria de ter feito ela na na reta tá é mais melhor com o acabamento melhor uma leve puxada gente vocês me perdoem eu tô rouca tô com a garganta bem atacada Desse tempo né que hora esse tempo uma hora, esse para o arremate eu já expliquei para vocês antes mas não vou explicar de volta com o um pezinho você ergue aqui ó é ergue o calcador e você traz a linha para frente tá e a gente pregou aqui a nossa ribana no pescoço você poderia ir na reta e rebater esse aqui e ficar mais bonitinho tá se você vai fosse na reta e rebater esse essa costura ficaria mais bonito, tá? Agora, vamos fechar o outro ombro, tá? Como a gente já tá aqui com o fio pronto para o arremate, a gente vai arrematar o ombro aqui. É o e solta. E arruma bem ombro com ombro aqui. Vê se não deu bolinha, não deu bolinha, arrematou. Tudo certo Tudo certo Agora vamos passar a nossa ribana aqui Nas nossas manguinhas Na nossa cava da manga, né? Não precisa puxar muito, tá, gente? não quer que ela fique franzida, quer é que ela fique normal, tá? Você poderia também estar passando uma reta aqui. Uma cobertura galoneira, né? vocês Arrematar o lado. Puxamos, trazemos a linha pra cá. Você poderia ir na reta também, para despontar essa costura A peça fica melhor, mais durável, dura mais, o acabamento fica melhor, tá? Então, aqui a gente vai arrematar, tá? É aqui. E aqui a gente acerta. Ficou tudo ok Não deu bolinha Não deu bolinha ó como tá ficando bonitinha Nessa camisa Aqui, gente Vocês podem Fazer Passar hum, A ribana Ou simplesmente Fazer uma bainha, né? Eu vou passar a ribana Já que eu tô aqui na overlock Fazer tudo aqui, né? Mas era legal fazer uma bainha aqui, tá? A ribana não puxa, gente. Deixa ela só pra dar acabamento mesmo, tá? fazer ribana aqui embaixo, tá? Não puxa, deixa sem puxar, só para dar acabamento. Seria melhor fazer a nossa bainha, né? Na reta ou na cobertura. O ideal é na cobertura, né? As camisas do Brasil é feito a bainha na cobertura. Vai fazer aqui, tá? Aí agora a gente vai arrematar aqui o outro lado pra finalizar a peça. Vocês viram como é rápido? Aqui eu já puxei o arremate pra cá. Aqui eu vou explicar pra vocês, ó. Costura, costura aqui embaixo, tá? A gente vai vir até aqui, tá? e puxar a costura a linha de volta para cá, tá? Cortar ali no arremate. E aqui a gente vai arrumar direitinho e do ano Pronta, tá prontinha. Prontinha para os nossos nosso pet usar. Olha só. Para torcer aí pro Brasil, né? Olha só. Fácil, né, gente? Aí você pode fazer o bonezinho para combinar, né? Então é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora aproveitar aí a Copa do Mundo, gente. Já comece a se preparar, já comece a fazer as peças aí, tá? Comecem já a se preparar, tá? Falta de opção não é, né? Porque eu fui, já fiz as peças lá, deixei toda pronta lá. É só vocês adquirirem, ainda está na promoção ainda. É só vocês adquirirem lá e fazer essas peças maravilhosas, tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.